e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata, e perde uma Não acende uma lâmpada Varre a casa E a procura cuidadosamente Até encontrá-la Quando a encontra Reúne as amigas e vizinhas E diz Alegrai-vos comigo Encontrei a moeda que tinha perdido Por isso eu vos digo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 e sandálias nos pés. Trazei também um novilho gordo. E matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto. E tornou a viver. Estava perdido. E foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho. Estava no campo.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 Para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho. Que esbanjou teus bens com prostitutas. Matas para ele o um novilho cevado? Então o pai lhe disse. Filho. Tu estás sempre comigo. Tudo que é meu. É teu. Mas era preciso. Preciso.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 Estamos vivendo o mês de setembro dedicado à Palavra de Deus, por isso popularmente dizemos que o mês de setembro é o mês da Bíblia, porque na Bíblia encontramos a Palavra viva de Deus e a Palavra viva de Deus é Jesus Cristo. É Ele o Verbo que se fez homem e habitou entre nós. Quem ouve as palavras de Jesus está ouvindo o Pai que o enviou. E o Pai fala por meio do Filho. E o Filho revela quem é o Pai. A liturgia da palavra deste final de semana Nos aponta o Cristo revelando que o Pai é todo amoroso, é misericordioso E espera que seus filhos, todos os seus filhos estejam sob os seus cuidados Deus não quer que ninguém se perca mas que todos estejam unidos a ele, recebendo o seu amor, sua misericórdia e sua graça. A primeira leitura de hoje, nos narra Moisés, grande líder do povo de Israel, que estava conversando com Deus, sob o monte, ele dialogava com Deus e Deus falava com ele Firmando assim a aliança A aliança que Deus sempre desejou cultivar com o seu povo A fidelidade de Deus sempre foi grande Mas a fidelidade do povo nem sempre Por isso Moisés Subia ao monte, conversava com Deus e depois transmitia ao povo aquilo que Deus lhe havia dado como mensagem. E é isto que nós ouvimos na primeira leitura. Deus que não é um Deus mudo nem calado, mas um Deus que se comunica. Não é um Deus que abandonou a humanidade, mas que está presente. Deus do seu povo, e por isso desejava sempre intimidade com seu povo. E enquanto ele conversava com Moisés, o povo em vez de aguardar a mensagem de Deus, fez o contrário. Traindo a fidelidade de Deus, construíram uma imagem de um bezerro. E através desta imagem começaram a pecar o terrível pecado da idolatria. O pecado da idolatria era muito comum no Antigo Testamento, onde o povo deixava de amar a Deus, deixava de servir a Deus e influenciado pelos povos pagãos, começavam a a cultuar os falsos deuses. E foi o que fizeram hoje na primeira leitura. Fizeram um ídolo e começaram a louvar aquele ídolo, dizendo que aquele ídolo era o Deus que o os, que os havia libertado da escravidão do Egito. E prontamente, Deus mandou Moisés para que Moisés exortasse o povo para que o povo mudasse de postura, para que a sua cólera não viesse sobre eles. E foi o que aconteceu. Moisés desceu do monte, destruiu o ídolo e chamou a atenção de todos. E através da humilde súplica de Moisés, o povo não foi inflamado, pela ira do Senhor por causa da fidelidade de Moisés. A primeira leitura de hoje nos ensina a jamais praticarmos a idolatria. O que seria a idolatria? A idolatria é quando nós deixamos de amar e servir a Deus de todo o nosso coração e deixamos que outras coisas Entrem no lugar de Deus e permaneçam dentro de nós No lugar onde somente Deus deve ocupar Se no antigo testamento A tentação do povo era adorar os falsos ídolos Nos nossos dias não é diferente Existem muitos falsos deuses por aí Desejando entrar no coração das pessoas e fazer com que as pessoas os adorem. Mas hoje recebemos este ensinamento da primeira leitura. Aquilo que nós aprendemos também do Êxodo 20. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e somente a Ele servirás. Então deixemos sempre Deus reinar no nosso coração Como o nosso tudo Porque é Ele quem nos salva É Ele quem nos criou E deseja a nossa salvação A segunda pessoa da liturgia de hoje Que se encontrou com a misericórdia deste Deus Foi o rei Davi O rei Davi hoje Canta na liturgia o Salmo 50. O Salmo que nós rezamos. E este Salmo foi fruto da conversão de Davi. Depois dele realizar três pecados horríveis. Mesmo ele sendo um homem de Deus. Mesmo ele sendo o rei de Israel. Acabou escorregando feio em três pecados. Homicídio adultério e idolatria. Mas depois que ele experimenta o peso na consciência, a culpa do pecado e o amargor do remorso, ele se debruxa, debruça por terra e pede perdão a Deus. E escreve um dos mais lindos salmos da Bíblia, que chamamos de salmo penitencial, que é o Salmo 50. Em algumas Bíblias, o Salmo 51. E onde ele expressa o seu maior desejo de nunca deixar Deus. Ele diz assim, ó oh Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Este também deve ser o nosso desejo, de, já, de jamais Deixarmos Deus de lado A terceira pessoa na liturgia Que vem falar da misericórdia de Deus É o apóstolo Paulo Que na segunda leitura de hoje Escreve a Timóteo Seu filho do coração Dizendo a Timóteo Eu Pecador como sou Fui capaz de até mesmo de perseguir os cristãos, pecador como fui, desejei a misericórdia e Deus que enviou Jesus para salvar a humanidade, me salvou por primeiro. Então nós ouvimos na segunda leitura de hoje, Paulo dizendo que ele é o mais necessitado de todos os homens. Da misericórdia de Deus. E de fato. Se nós nos colocarmos. Na presença de Deus. Também teremos este pensamento. Somos os mais necessitados. Da misericórdia infinita de Deus. E o evangelho deste final de semana. Jesus. Está. Evangelizando. Os pecadores. Os pecadores que na realidade eram pessoas que não frequentavam o judaísmo, mas que tinham pecados públicos, como prostitutas, cobradores de impostos, corruptos. E é com estas pessoas que Jesus passa a conviver. Jesus vai Conviver com estas pessoas, não para julgá-las, mas para mostrar a elas que Deus é misericordioso. E estas pessoas procuravam Jesus para escutá-lo. E a gente sabe muito bem que nem sempre fazer este tipo de coisa agrada a todos. Com Jesus não foi diferente. Vieram os críticos, os fariseus e os mestres da lei, julgando Jesus. Olha aí, esse Jesus vive com os pecadores e ainda toma refeições com eles. E aí Jesus aproveita isto para dar um grande ensinamento sobre a misericórdia de Deus. Então Jesus hoje nos contou três parábolas A primeira, a ovelha perdida Um pastor tinha cem ovelhas Contando as ovelhas percebeu que faltava uma Colocou as noventa e nove no lugar seguro E foi em busca da ovelha que se perdeu Que pode ter ficado presa em algum galho Machucada, caído em algum buraco O pastor deixou as 99 para ir em busca de uma ovelha Poderia muito bem ele ter pensado Bom, eu tenho as 99 aqui, uma só não vai dar, fazer diferença mesmo Mas para o pastor, todas eram importantes E o seu rebanho seria incompleto se faltasse uma por isso ele foi capaz de deixar as 99 para ir em busca daquela que se perdeu. É isto que Jesus está fazendo. Indo em busca daqueles que estão perdidos. Que no seu contexto eram os pecadores públicos. Mas que também realiza nos dias de hoje esta procura. Daqueles que estão longe dos seus caminhos, do seu rebanho. Cristo continua procurando as ovelhas perdidas, que muitas vezes somos nós. A segunda parábola que Jesus nos conta é a moeda que se perdeu. Uma mulher tinha dez moedas de prata, acaba derrubando uma e por isso o seu valor não é o mesmo. Ela acende a lamparina, varre a casa para buscar aquela moeda. E quando encontra a moeda, ela se alegra. Porque agora sim, o valor que ela tinha se faz inteiro. Mais uma vez, Jesus vem dizer que todos nós temos um valor inestimável para ele. Por isso, ele é aquele que busca quem está perdido? E a terceira parábola que Jesus nos conta hoje é a famosa parábola do filho pródigo. O filho que pediu ao pai: Quero a minha parte da herança, quero viver no mundão. O pai lhe concede e ele vai. Mas como não tinha juízo nenhum, descabeçado, imaturo, ele gasta tudo esbanjando no pecado. E quando se percebe, já era tarde demais. Estava tratando de porcos, mas nem comida de porcos poderia comer. E ele se lembra do pai. Ele se lembra do conforto. Ele se lembra de tudo aquilo que ele tinha antes, mas que não valorizava. Então ele busca o pai... Para se tornar um empregado do pai. O pai não o trata como empregado. Mas o pai o recebe de braços abertos. E dá a ele a dignidade de filho. Não dá a ele o respeito de um patrão. Mas dá a ele o respeito e o amor de pai. Assim. Deus. Também conosco. Ele nos considera, Ele nos trata, Ele cuida de nós como Pai. Um Pai que sempre está de braços abertos para perdoar, para salvar e para oferecer aquilo de mais precioso que nós temos, a dignidade de filhos de Deus. O batismo nos fez filhos, não nos fez empregados, mas nos fez filhos do Pai Deus. E ele deseja que todos nós o amemos. O verdadeiro amor não é aquele que impõe medo. O verdadeiro amor é aquele que deseja ser correspondido. Assim é o amor de Deus. Não podemos amar a Deus por medo de ir para o inferno um dia. Pelo contrário. Precisamos amar a Deus porque Ele nos amou por primeiro. Ele deu a vida por nós. Ele deseja a nossa salvação. Por isso, corresponder ao amor de Deus deve ser o principal desejo do nosso coração. Então, baseados na palavra deste final de semana, destas experiências, Tão bonitas e destas parábolas, amemos o Senhor, que é misericordioso, que nos perdoa e que jamais nos nega uma segunda oportunidade. Que a Virgem Maria Santíssima nos ajude com sua intercessão e seu exemplo de amor a Deus. Professemos a fé. Creio em Deus Pai. Deus. Gracias.